Sou Maria Luísa Macedo Abugui, professora de História da Educação da Universidade Estadual de Londrina, onde moro, hoje aposentada. Independência é lidar com a realidade sem perder a indignação, sem perder a esperança. Sou Rony Rei do Nascimento Silva, estudante de pedagogia e doutorando em Educação pela Unesp Campus de Marília e independência para mim. É poder andar de mãos dadas com quem você escolheu amar, pelas ruas. Meu nome é Sônia Gabriel, sou professora de História na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Independência, para mim, é liberdade. Liberdade de crítica, de posicionamento, de expressão, de escolha. Olá, Olá me chamo Iaca Martins Blomes, aluno do professor da educação da Universidade Cidadãs. E independência, para mim, é poder me expressar da maneira que eu sou de vontade e aí você levar a sério meu nome é flávio oliveira eu sou escritor e professor de história na rede municipal de educação de belo horizonte independência para mim que sou deficiente visual é poder realizar as ações que eu necessito com segurança e autonomia nesse sentido a tecnologia tem nos ajudado bastante mas também é bom focarmos no sentido de interdependência de todos para com todos assim a gente melhora a nossa vida no planeta eu me chamo Rosivaldo Souza, sou professor da Escola de Referência Antônio Batilha em Petrolina, Pernambuco, e independência para mim é a autodeterminação das nações.